assim você vai receber nossas dicas indispensáveis no cuidado da alimentação do seu bebê alô mamães lembrando sempre que o leite materno é a alimentação mais importante então ama mente seu bebê outra dica importante o ideal é que a cada refeição do seu filho sempre tenha uma hortaliça um legume ou um vegetal para seu filho crescer forte e saudável chega de enrolação e bora pra receita papinha de carne mandioquinha cenoura e couve ingredientes uma colher de sobremesa de óleo vegetal uma colher de chá de cebola picada 2 colheres de sopa de carne moída uma mandioquinha pequena cortada em cubos pequenos meia cenoura pequena cortada em cubos pequenos 2 colheres de sopa de couve picada. Modo de preparo. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e a carne moída. Acrescente em seguida a mandioquinha e a cenoura. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe até que todos os ingredientes estejam bem macios e com um pouco de caldo. Junte a couve e cozinhe por mais 5 minutos. Amasse todos os ingredientes com um garfo e sirva. Papinha de frango, arroz, ervilha, cenoura e espinafre. Ingredientes 1 colher de sobremesa de óleo vegetal. 1 colher de chá de cebola picada. 2 colheres de sopa de frango cortado em cubos pequenos. 1 colher de sopa de arroz cru. Lavado. Uma colher, de sopa, de ervilha fresca. Meia cenoura pequena picada em cubos. Duas colheres, de sopa, de espinatre picado. Modo de preparo. Em uma panela. Aqueça o óleo e refogue a cebola e o frango. Acrescente em seguida o arroz, a ervilha e a cenoura. Cubra com a água.